quem reconhece aquela casa Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, hoje eu e a Thaís voltamos aqui de dia nessa casa. A gente já tinha vindo outras vezes, né Thaís? Mas faz muito, muito tempo. Muito tempo. E a gente gravou vídeo para o outro canal, o Thiago Furacão, que é o nosso canal principal. E hoje a gente veio aqui de dia gravar um vídeo para vocês desse canal. Pessoal, vocês estão pedindo muito, muito para a gente voltar aqui à noite, fazer a investigação. Só que daí a gente decidiu vir de dia para ver se realmente a casa tava de pé ainda, né Thiago? E se teria como a gente vir aqui de noite porque, se tiver muito alto essa plantação, a gente não consegue chegar lá, né, Thaís? Isso, porque a gente tem muita cobra quando é, o sol já tá muito grande. Isso. Então, a gente veio. Um ponto bom é que a casa está de pé. Tá de pé. Então, se vocês quiserem muito, a gente vai voltar aqui de noite para fazer a investigação. Vamos lá ver, Thiago, como que tá essa casa. Faz muito, muito tempo. Faz, acho que faz mais de em... um ano já que faz, a gente não acho vem aqui. Acho que faz mais de um ano. E, pessoal, a menina, a maioria de vocês já sabe, né? A menina foi morta pelo pai dela ainda, né, Thaís? Sim. É, ela foi enterrada nessa mata. A gente já tentou procurar o túmulo dela, não conseguiu me encontrar. Mas a nossa atenção hoje vai ser ir lá na casa lá. Então eu e a Thaís com as câmeras na cabeça, beleza, Thaís? Por causa da plantação. Pra gente tomar bastante cuidado também. Pode ter bicho. E é isso aí, galera. Já deixa muito like aí pra gente. Se inscreve no canal. Bora pra mais um vídeo! Thaís, a plantação tá um filé pra andar, hein? Tá. Caraca, mano, achei que ia estar tá alta, hein? Se for pra gente voltar aqui à noite, é. a gente tem que aproveitar e voltar. É... Meio logo, Toda né? A plantação tá assim, ó, baixa. Isso. Vamos ver se semana que vem, essa semana já dá pra gente vir. Cara, essa casa é muito sinistra, pessoal. Você é louco. De noite ela é tenebrosa, cara. Tá mesmo? Thaís, isso aqui parece que é outra planta, cara. Nossa. Será? Parece boa. O quê? Caraca, olha. Cara, olha aqui, mano. Só olha lá, o carro ficou lá. Longe pra caramba, a gente andou aqui. E olha aqui, a gente tem que entrar por aqui, cara. Tem alguém aí? essa. Caraca, mano. Caraca, velho. Tá tá. olha, olha aqui, tá caindo, isso. Tá. Olha a parede caindo, velho. Olha aqui, tá caindo, ó. A gente não sabe esse. nem como tá aí pra baixo. Cara, olha que aqui, aqui. Olha o é fogão a lenha. Esse fogão aqui é de madeira, cara. Tá vendo? Sim, só fiz a, a, a base. Só a base, só. Boto deita isso. Não tá com as bolas. Tá gravando? Tá. Que eu acho que era um banheiro. Que era o um banheiro, ó. É, é o banheiro. Menina, você está aqui? O espírito da menina continua nesse local? Mano, que medo, velho. Galera, olha o tanto de garrafa de pinca aqui, ó Ali era o quarto dela Nossa, jogaram um monte de pneu aqui, Thais Pessoal, não sei se vai dar pra pegar ali na câmera, ali, ó A mãozinha dela, ó Vou Tentar pro chão um zoom, não sei se dá pra pegar escutou? Tem alguém aí? Menino, é você? Esse aqui, né? Ó, tem um colchão aqui, cara. Já viu ela aí? Abriu? Não, não consigo, tem que ter alguma coisa pra entrar. Thaís, ó, tô mudado de bater a cabeça aqui, ó, marimbonda, ó. Cuidado. Deixa eu tentar abrir. Caraca, mano, olha. Não sei. Vai, vai, Pessoal, ó a mãozinha dela. Minha câmera sabe que tá pegando aqui, Thaís? Não sei, Tiago. Olha aí. Tá, né? É a mãozinha dela, cara. Cara, eu aqui, Thaís, estou lembrando aqui das noites que a gente veio aqui, cara. Sim, aqui é um local semelhoso. A gente já viu ela ali, pessoal? Já viu ela aqui, Sim, já viu Provavelmente ela... era um brinquedo dela, ó. Vai é como? Deixa eu ver. Será que andar? Sim. Vai cair. Será? Não dá pra nada disso aqui, não, velho. Tiago. Não dá, velho. Ai, a menina corre atrás de você, pegando as coisas dela. Gente, tá muito tenebroso esse local mais do que era antes. esse aí era o guardião. dela. Né? Sim. Cara, olha isso. que estranho esse negócio aqui. Era uma vassoura. Vassoura? É. Vassoura de sítio. Esse não igual é, nada não. Olha, tem umas cadeirinhas ali, ó. Cara, eu não sei se foi. Olha coisa... as cadeirinhas. Sim. Eu não sei se foi coisa da minha... da lanterna, da minha cabeça, mas parece que foi uma mão. Tem aqui, um tênis mano. ali, cara. Ó. Parece que foi uma mão, cara. Ó. Um tênis, ó. Olha eu vou tentar descer aqui. Ah, Thiago. Vai lá por fora. Thiago. Thiago, ô. Oh. Janela fechou, Thiago. O quê? A janela fechou. A janela? É, essa janela que tava aberta. Vem fora. Tá aberta. Será que não venta? Cara, que banheiro sinistro, Thaís. Deve ser um palocinho. Thaís, olha aqui. Será que isso aqui é veneno ou é remédio? Essa janela tá tens. Essa casa aqui é complicada, galera. complicadíssimo Cartão? Ó, ah, ó. Tem nome aí? Júlio César Santos. Se tiver Deixa algum ver. Júlio César aí que estiver é. vendo esse vídeo, entre em contato. Tanto os Tem algum Júlio César aí, galera? Ó, Tô o cartão dele aqui na. Na lenda da menina de branco Pode entrar em contato comigo que eu devolvo, tá bom? Coisa pode chamar no WhatsApp, no, no Instagram Provar que o, no, o nome é isso mesmo Eu devolvo, tá bom? Vai estar tá guardado comigo É isso aí, galera Não é não, Thiago fedendo muito, cara. Só tem bicho morto. Tá mesmo? Aqui, ó. Esse aqui que tá fedendo. Que, que é isso? Não sei, cara. Nossa, é esse aqui que tá fedendo, ó. Tá vendo? Tem um monte de mosca aqui, Thiago. Nossa, que louco. Vamos dar a volta por aqui pra gente ver. A gente não tem aqui. Cara, é alguma coisa. Nossa, que nojeira. Tiago, deveria ser uma casa, um casarão, né, da época. Nossa. Pena que aconteceu esse, essa fatalidade aí. Será que tinha energia nessa época nessa casa? Eu acho que tinha, que lá do outro lado tem um poste. Ah, tem um poste? Bom, galera, a casa tá de pé, tô feliz porque ela tá de pé. Cara, tô louco para voltar aqui à noite, não vai ser hoje, mas a gente vai voltar aqui à noite, até né, isso. Vamos sim, só se vocês quiserem. É isso aí, e aí vai sair lá no canal Thiago Furacão, cara. Se vocês quiserem, a gente vem aqui de noite, faz um split box, né Thiago? Isso aí, é verdade. E cara, se a gente for voltar, a gente não pode voltar, demorar muito para vir por causa dessa plantação, cara, é. né? E pessoal, a gente achou um cartão ali, esse deixamos o um nome aí pra vocês. Se alguém conhecer alguém aí, pode ou a pessoa estiver vendo esse vídeo, entre em contato que a gente devolve, tá bom? Isso, pode me chamar no Instagram ou no WhatsApp do canal. Vai estar ó, aparecendo o WhatsApp do canal aí também, ó. Chama lá que a gente vai estar devolvendo esse cartão pra você, tá bom? Vai estar guardado com a, com a gente. Eu acho que alguém veio visitar a lenda, alguma Isso. coisa aí, que é uma lenda muito famosa, né? É. Deixou cair aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!